Assim, o que a gente sabe hoje, cara, que é uma das melhores paradas, disparadas de todas para você melhorar a sua performance, seu foco e a sua capacidade de memória, é dormir. Ah, não, faz sentido. Sono, cara. Sono é uma parada absurdamente fodida no sentido de melhora de performance. Mas ah, tem que ser o sono apto, né? Não pode ser aquele sono de 4 horas, mas também não pode ser o de 12 horas. O que, que é o sono adequado ah. para um adulto, para um jovem adulto? Varia durante a vida, tá? Mas para um jovem adulto e idoso. De 7 a 9 horas. De preferência no horário é, entre 22 e meia-noite para dormir. Uhum. E acordar entre 5 e meia e 8, 8 e meia. Antes disso, dormir ou depois disso acordar não é adequado. Entendi. Eu vou tentar explicar um pouquinho depois. O ideal é que o seu sono tenha uma qualidade, que ele não seja induzido por medicamento, que não tenha usado substância antes. Nossa, eu tô fudido. E que você faça uma... Olha que <risos> <risos> tá bem... Pegando a mosquinha. Ali não, hoje ela tá associável. Né? Pô, queridinha. Eu adoro gato. Gato legal demais. E... e que não tenha sido induzida por substância nenhuma. Porque a substância suja o cérebro, né? Você tá botando coisas... E que também, cara, antes de dormir, você não tenha tido nenhum comportamento que aumente seu alerta. Tipo, Porque... Ficar vendo um vídeo... Fio... Assim, você pode até ver. Um você pode até ver. Vídeo, você pode ver séries. As pessoas perguntam, Pô, mas é a luz da TV? Pô, tenta deixar... Apaga um pouco, deixa só da TV, bota o som um pouquinho mais baixo. Próximo ao horário de dormir, você não pode ter estímulos que gerem alerta. Porque o alerta aumenta a sua noradrenalina, que é o, hormônio, o neurotransmissor do alerta. Mesma coisa que a adrenalina, só que no cérebro botaram nora antes, mas é igual. Entendi. E no sono, quando você está dormindo, a sua noradrenalina no cérebro cai Demais. Então, se você tem demais antes de você deitar dormir, não vai cair totalmente. Então, seu sono vai ficar superficial. Hum. Aí você acorda tipo, por qualquer coisa, você acorda no susto, você não passa por todas as fases do sono, não vai até o sono profundo, não passa pelo REM, fica um sono meio zoado, tá? Então, se você tem todos os elementos envolvidos no sono, de 7 a 9 horas de sono. Eslen, durmo mal... É, não, Esling. Pro, vamos falar, usar um pouquinho do sono, acho que é importante Esling, sou noturno, produzo melhor à noite Puta, eu sou esse cara, mano Não existem pessoas noturnas Não existe? Você mas tá eu me sinto cargada. bem melhor Bota na quando... thumb aí, diretor, na hora que for sair as cortes <risos> Neurocientista, fala que Monarch está fazendo cagada Isso é um ótimo título, vai é, um é Não precisa ser um neurocientista para ver que eu faço muita cagada, não, mas tudo bem Não, não existe, <risos> pessoa, não existe pessoas noturnas, cara não, mas é, eu já ouvi um argumento, já usei esse, então. É, e agora parece que não faz sentido. Dentro da evolução do homem, a gente Do Hunter Gather precisava de seres humanos que ficavam acordados à noite para fazer a, a patrulha. Existe uma, uma variação genética de pessoas que precisam dormir menos. Hum. Que podem dormir 6, 5 horas e meia, 6 horas de sono e se sentir tão bem quanto alguém que dorme sete. Mas são. Essas pessoas são muito raras. Entendi. entendi. Muito raras. Mas é, não existe um negócio com o sono noturno, ou o sono diurno. O que, a gente, o que existe hoje, que a gente sabe, tem pessoas que são vespertinas e tem pessoas que são matutinas. Hum. Pessoas vespertinas são pessoas que tendem a dormir um pouquinho mais tarde e acordar um pouquinho mais tarde. Mas Sim. esse um pouquinho mais tarde é dormir meia-noite. E né? acordar no máximo nove, oito. Entendi. Matutina, né? tipo eu, eu durmo muito cedo normalmente, acordo bem cedo, então nove e meia, dez horas, eu tô quase dormindo já e acordo 5, cinco, cinco e meia. Ah, caralho. Naturalmente, assim. E tem pessoas que no meio, podem ficar um pouco mais no meio do caminho. Qual que é o problema hoje? O problema hoje é uma incompatibilidade evolutiva. Então hoje você tem luzes brancas à noite, isso daqui, 20 mil anos atrás, nunca hum, existiu. Essa hora da noite, 20 e 30, tá assim. Tudo Estaríamos numa caverna com fogo e contando ah, algum um tipo fogo. de história. Sim. Por isso que de noite você tem que priorizar luzes amarelas, porque lembra o fogo. Ah, caralho, olha Nós, lá. Uh -huh, que interessante. Uh -huh. Nós temos receptores no nosso olho que, frente à luz amarela, porque foi selecionado durante a nossa história evolutiva assim, liberam bloqueiam menos a liberação de melatonina. E você precisa de melatonina para dormir. Quando você bota uma luz branca à noite, ela entra no seu olho e bloqueia a liberação de melatonina. Então, inibe a indução do sono. Uhum. Qualquer coisa que aumente noradrenalina ou inibe a produção de melatonina dificulta a sua entrada no sono. Pode crer. Então, de noite, cara, o ideal, e isso é tratamento... Para o pessoal que está me falando aqui, está naquela ali, ditor? tá Está naquela que câmera? Está aqui? O pessoal que tem dificuldade de dormir, isso aqui é muito importante. Não, não busque inicialmente o apoio em medicamentos, tá? A terapia... O, o, a, o tratamento padrão ouro de entrada de primeira escolha para insônia é psicoterapia cognitivo-comportamental. É um tipo específico de psicoterapia que ensina você a fazer algo que a gente chama de higiene do sono. O tá? que, que é higiene do sono? Higiene do sono é basicamente, para ser bem didático, voltar a viver numa uma caverna. Então anoiteceu, você vai baixar as luzes da sua casa, Vai deixar luzes vermelhas, luzes amarelas. Pequeno, de preferência, um abajur lá no canto. Uhum. Vai assistir filme, coisa. Cara, ler um livro, nada que te engaje demais. O final da sua noite tem que ser um pouco entediante. Tem que ser um, um livro chato, um filme chato. É. Eu tenho meu livro de dormir, cara. Qual que é? é um livro que eu leio lá pra dormir. <risos> eu vou falar, os caras vão ficar meio puto, É o um livro do, do Martin, do... do eu não, não sei. Do... Game of Thrones. Ah, caralho! Os caras vão me cancelar agora. Tá falando que Game of Thrones <risos> é chato, cara? O cara fala sobre livre-arbítrio, é um monte de coisa. Cancela por causa do Game of Thrones. Porra, mas não estimula teu certo quando você vê gente morrendo e. Não, cara. Entendi. E eu tava assistindo uma série pra dormir também. Qual que é? Ozark. Ah, ozark <risos> não. é tipo. Porra, um eu acho uma bosta. Med... Eu acho zoado o Ozark. Você é que você eu assisto assim, eu começo quase a pegar no sono. <risos> eu assisti só a primeira temporada, Ozark. Então, assim, de noite tem que ser um pouquinho entediante. Na sua vida. Pra você cair no sono, velho. Se você estiver animado, você não dorme, tá ligado? É verdade. Então, de noite, tentar dentro do possível reduzir as luzes e não entrar em atividade que te engajam demais. Porque os hormônios que induzem sono, eles oscilam durante o dia. E à noite, a ideia é que eles estejam aumentando e os hormônios que te deixam alerta e estejam caindo. Um dos hormônios, por exemplo, que tem que estar tá menor na noite para você ter uma indução de sono adequada é o cortisol. O hormônio é do estresse. Se você fica se estressando à noite, você não dorme. Verdade. Por isso, porque você aumenta o cortisol, você não dorme, porque está tá estressado. Então, a pessoa que fica trabalhando até tarde, estudando até tarde... Eu sei que às vezes é difícil por conta do contexto da vida, ah, mas o ideal, se você, você tiver tá a a opção... Você está falando do ideal aí para mim? Eu sou o cara que nunca cumpriu o ideal na vida. Tá se tiver a opção para a galera que está comprando sono, uh -huh. esse é o primeiro passo. O segundo passo, e que provavelmente pouquíssimos médicos ou pessoas falaram para você, é de manhã você se expor à luz natural quando você acordar. Durante muito tempo, assim, tomar um sol? 40 minutos. Não precisa tomar sol, necessariamente. Só a luz natural. Você precisa abrir a casa e deixar entrar a luz. Hum. Você tem um, uma região do seu cérebro chamada de hipotálamo e dentro do hipotálamo tem um núcleo chamado núcleo supraquiasmático. Esse núcleo, dentro dele, tem genes nas células chamada de, olha que nome criativo, genes relógio. Hum. Que é os genes envolvidos com o relógio biológico do seu corpo. Esses genes, se eu arranco o seu hipotálamo fora, coloco numa placa Petri em laboratório e vejo a atividade genética, mantenho as células vivas com açúcar e tal, e, mantenho, e vejo a atividade genética no seu cérebro, esses genes vão estar tá produzindo e degradando proteína num ciclo de 24 horas, que é o ciclo do dia. Uhum. Só que. Esses genes, eles não sabem que horas são do dia. O que informa para ele a hora do dia é a luz. Hum. Os seus olhos são como se fossem extensões do seu cérebro for fora da caixa craniana. Então, se você acorda 7 horas, 8 horas, mas fica num quarto escuro, sem luz natural até às 10, e abre a janela só às 10. Ele entende que você acordou às dez. Exato. Carai. E aí lá na noite você vai estar tá exausto, mas sem sono. Porque ainda não bateu as horas acordado. Caralho, isso é um bom hack da é, é vida É louco aí, pra caralho, dá velho. Da hora, da hora. Cara, isso resolve cada pica de insônia, cara. Eu tive paciente que foi pro Einstein, fez, fez polissonografia, tomou remédio, deram óculos não sei o que pra bloquear a luz de noite e não falaram pra se expor à luz natural. A pessoa pagou R$19,90 por mês no meu curso do RD, gastou mais de 10 pau em, em tratamento, viu eu falar em luz natural, começou a tomar café na varanda, curou a insônia, cara. Caralho! <risos> Porque... O seu olho tem células que mandam informação para lá? Por exemplo, quando você vai viajar, você vai para um outro lugar que tem jet lag, a melhor forma de você resolver o seu jet lag é se expor a luz natural. Porque você tá sinalizando o seu cérebro que hora do dia é. Caralho, agora todo dia de, quando eu acordar eu vou faça cara. Sai na Velho, varanda... é revolucionário, cara. E você não precisa ficar com luz no, no olho, com, com sol no olho. Uh -huh. Só abre a janela, velho. Bota, se, você, se for possível, bota seu computador em frente para a janela. Já resolveu a pica toda, velho. Foda que eu sou tão quebrado como ser humano que... <risos> é, é, é verdade. E eu o eu, eu, que eu já me acostumei... Como é que é a sua rotina? Você acorda que horas? Cara, então... Oh, tá com vergonha de falar, né? Não, não é vergonha não, é que não existe rotina. Eu sou um cara que não tem rotina. Tipo, a minha única rotina que acontece constantemente é fazer podcast. Tipo, o resto, ó... Tem é, dia a, é, é, é a única regra dentro do, da sua agenda que controla o, o, você estar aqui. A o é resto única atividade que meio... sempre vai acontecer no mesmo horário, saquei, tá ligado? E é, porque eu, tem vezes que eu vou dormir 7 horas da manhã, Porra, tem vezes que eu vou dormir merda, 4 horas monarquia. da manhã... Nossa senhora. E eu uso melatonina, uso dramin para dormir. É, eu sou. Tudo fudido. Eu sou fudido. Eu sou fudido. fudido. Eu tô conversando aqui com você, eu tô com vergonha de com, o como <risos> <eu> não prestei <risos> atenção na minha, no meu ciclo natural. Ciclo circadiano, cara. Isso se chama ciclo circadiano. É, se você começa a se expor à luz natural sempre mais ou menos no mesmo horário durante o dia. E de noite, pra você é uma bosta, porque você Sua tem que ficar pra aqui, pra né, caralho, velho? Infinito. Então, talvez o seu ciclo tenha que ser um pouquinho mais pra frente mesmo, não tem muito o que fazer, ou Vou você arrasta o um programa pra trás, pra... Uhum. um pouquinho pra trás. Mas o ideal é, tipo, saiu daqui, cara, vai pra um lugar escuro, já derruba as luzes, não podia ter tomado um é negócio, bull, se fudeu, agora, agora fudeu, você fudeu, se fudeu. Nossa, Aliás, é... cafeína, depois das 15 horas, tem que evitar, cara. Salvo se você precisar e vai dar um gás e tal, tal, mas se não, evita. Depois das 15 horas. Se você tiver insônia, corta. Tá. Se você tem insônia tá, é não... de casa, corta. Eu não consigo ter insônia porque para você ter insônia, você tem que ter rotina. É, porque você espera o sono <risos> chegar e derruba, né? <risos> Exato. <risos> <Foda -se. risos> Exato. Exato. Mas assim, para a galera que tem problema de dormir e tal, cara, por favor, testem. Uma semaninha, se expondo à luz natural 30, 40 minutinhos... Sei lá, meu, toma café na varanda, você não precisa ficar parado. Toma café na varanda, vê alguma coisa ali na hora. E tem que ser logo Abra depois de ao acordar, cara. Logo depois ao acordar. Porque aí você tem uma janela de oportunidade. Que os relógios estão mais sensíveis. Uhum. Aí você manda a luz pra eles e eles começam a trabalhar. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra